não importa o que você vai fazer no futuro isso já foi levado em consideração essa é a terceira coisa boa que talvez você não saiba, muitas pessoas pensam minha vida era mais fácil antes de chegar perto de Deus, ou então tá bom todos os meus pecados já foram limpos e perdoados mas e agora? e agora que eu já falei Jesus eu acredito em você e as pessoas que vão para a igreja ainda fazem mal para as outras e eu? o que, que vai acontecer comigo no futuro? agora que eu sei que Jesus já perdoou o meu passado como que eu vou fazer com as coisas que eu ainda ainda vou fazer com os problemas que eu ainda vou ter, com as dificuldades que eu ainda terei no futuro. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 8,11. agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que não podemos ser condenados novamente. Deus já nos limpou no tribunal de justiça dele, já nos lavou e já nos amou, ele já considerou toda a nossa história. Nós, meros mortais, achamos que as coisas têm uma linha temporal, mas a palavra de Deus fala que ele é onipresente, onisciente e onipotente, ou seja, ele tem todo o poder, ele tem toda a presença e ele não é preso no tempo, ou seja, ele consegue saber o nosso futuro e o nosso passado, isso é Deus, Deus que cria Júpiter e Deus que cria riachos, Deus que cria coisas que a gente mal consegue fazer uma dobradura direito. Então, o que eu tô querendo te contar hoje? Uma terceira coisa boa que talvez você não saiba, que não importa o que ainda vai acontecer, já existe um perdão, já existe uma consideração, já existe um amor relacionado ao seu futuro, seu presente, seu passado. Então não importa o que você fará, isso já foi levado em consideração pelo Senhor.